Olá muito boa tarde estamos dando início aqui hoje às apresentações dos trabalhos que foram colocados para o grupo de trabalho 6 do primeiro congresso de conflitos socioambientais gostaria de agradecer a presença de todos e para iniciar as apresentações serão realizadas em dois grupos em que após o final de cada um desses grupos ou blocos, é, estaremos fazendo algumas considerações sobre o trabalho, alguns debates que vão enriquecer a pesquisa de cada um de nós. Gostaria também de agradecer a presença de todos que estão aqui nos assistindo pelo YouTube, e também de todo mundo que está nos acompanhando, é, e aí os, os apresentadores do trabalho aqui também no, no Google Meet, tá? Para iniciar, eu gostaria de chamar a primeira pessoa que irá apresentar, que é a Mônica Thais de Souza Ribeiro, com o tema Mulheres de Desastre. Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar todo mundo, agradecer a concessão, né, para começar, e gostaria de deixar aqui compartilhado, antes de começar a falar, o link... Do documentário que eu realizei, né, em sede de pesquisa, sobre o meu tema, que é Mulheres e Desastres. É... Vou deixar aqui o link, o nome do documentário é Lá Namorada, se alguém quiser colocar no, no, na disponibilidade da conversa, é... esse tema... É... Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar, né, meu nome é Mônica Ribeiro, sou doutoranda pelo... Programa de Sociologia e Antropologia da UFRJ, e desde 2018 eu participo dos congressos realizados pela Amanda e equipe, né, o Cepeds e outros docentes, então eu enalteço a princípio, a seriedade e o compromisso do corpo docente envolvido, docente e discente, né, envolvido nesses eventos, um espaço de troca de aprendizados, né, e por que não, também de resistência. Né, a gente esteve junto já na UFG, em Goiânia, em 2019, na né, 2018, depois em Curitiba, em 2019, depois em 2020, a gente não teve congresso em razão do Covid, 2021 a gente se reorganizou né e teve o congresso online, e agora estamos aqui de novo, né nesse formato, é, no qual eu continuo a minha pesquisa, eu estou fazendo esse retrospecto porque eu comecei no mestrado, e... Agora, já em sede de doutorado, eu mantenho o meu tema de pesquisa, que são as pessoas atingidas em situações de desastres ambientais, eu faço uma pesquisa na região de onde eu venho, que chama Morada Nova de Minas, é, e agora eu faço um recorte para a divisão sexual do trabalho, né, fazendo esse recorte de gênero, observando os impactos específicos na vida das mulheres de Morada Nova de Minas. É, eu sempre saio desses encontros, né, com diversas referências, sugestões e aprendizados, então aqui eu vou tentar compartilhar um pouco do que eu pesquisei até agora e do que eu encontrei, né, a respeito de, de desastres, não só ambientais, mas políticos e sociais, ao longo das minhas pesquisas. É, eu compartilho, então, o documentário, que foi uma forma de aprender com as pessoas que viveram como parte da metodologia empírica da minha pesquisa, além né, do levantamento bibliográfico, das entrevistas e tudo mais, é, junto com esse documentário audiovisual que eu compartilhei com vocês, quem está nos assistindo pelo YouTube também pode pesquisar, com o nome lá, namorada, documentário, é, a gente também tem versão em inglês e espanhol, e também gostaria de compartilhar com vocês alguns slides com imagens das pessoas das quais eu tenho me aproximado, fazendo esse trabalho né, multidisciplinar e interdisciplinar entre o direito e a sociologia. Né? São é, matérias que se complementam nessa busca pela compreensão e análise das mudanças nas condições de sobrevivência dessas mulheres atingidas por barragem. Na primeira, uh, na primeira situação... Foi uma barragem construída na década de 60, que alagou as terras férteis do município, obrigando grande parte da cidade a migrar, né? Uma mobilidade humana forçada aconteceu naquela época, em que tínhamos outra Constituição, outra perspectiva ambiental e de direitos sociais também. Dessa forma, a minha busca, além de compreender fatores sociais, políticos, né? e identitários, é também de compreender a versão dessas mulheres que foram excluídas da história, né, no, nos levantamentos dos, dos, das bibliografias de da literatura municipal, é, mas também é uma visão que não é a mesma desenvolvimentista, mas sim o seu contrário, né, se por um lado o progresso, ele foi alegado pelo governo que beneficiaria muitas pessoas, outras tantas tiveram as suas liberdades reais é, sonegadas, né, sacrificadas, que foi a liberdade de ir e vir, a liberdade de participação, de segurança, de desenvolvimento, de emprego, de justiça social. Por que eu digo isso e começa com a liberdade de ir e vir? Porque a cidade, ela foi alagada, então as pessoas para saírem de lá precisavam de é, transporte aquaviário, e elas não tinham esse transporte. Então, elas improvisaram ao longo de anos, depois de ilhadas, balsas, barcos de três tambores com com galões, né, aqueles tambores enormes, com um pedaço de madeira por cima, uma situação extremamente precária para atravessar famílias, cavalos, mantimentos, numa cidade que, antes desse acontecimento, era a grande fornecedora de grãos no, na região do centro-oeste de Minas Gerais, né, o nosso estado com maior número de municípios, de repente tem essa situação. E eu estou falando isso, e o número de habitantes que a cidade tem hoje, porque, com, é, contrariando né, as expectativas após o desastre de Brumadinho, que a gente vem fazendo, né, o meu trabalho ele vem fazendo esse percurso temporal geográfico, porque em Brumadinho, 2019, com o rompimento da barragem, os impactos né, do, do desastre agora ambiental, né, com rejeitos de minério é, que afetaram os nossos rios, é, a especulação da contaminação da água em Morada Nova de Minas fez com que as pessoas que trabalham com a pesca artesanal, especificamente mulheres, fossem impactadas em seu comércio, em seu trabalho, na sua vida privada, né, porque a água que elas usam é, e usavam para alimentar os animais, para é, regar a sua horta, as plantações... Para o consumo próprio, né? a pescadora estava pescando, ela pega água no rio e bebe, ela não estava fazendo isso mais. Tudo isso impactou na, nas formas de vida, para além de outras pesquisas que têm identificado depressão, é, o medo pela ameaça da contaminação pelos metais pesados, que, em tese, né, laboratorialmente, ainda não foi identificado. Esse tipo de impacto. Mas, se a cidade, que até então não conhecia a empresa vale até aquele momento, hoje ela vive com a presença da empresa na cidade e a perspectiva de reparos mitigatórios em razão da multa que foi aplicada judicialmente. Né? Agora, a insegurança para o consumo da água, ela passa a ser central, né? e, e é um tema disputado entre veículos de imprensa, poder judiciário, ONGs, os movimentos populares, né? relembrando a população local do que foi sofrido na década de 60, uma ausência de diálogo, né? uma ausência de, de contato com as autoridades locais, né? uma insegurança alimentar, um tema muito central, problemas de saúde física, emocional, mental, a redução no poder de compra, tudo isso em razão do comprometimento da pesca, do comércio do peixe, dentre outros problemas né? que vão avançando nesse cenário, oposto a um outro cenário que a cidade tem apresentado, é, Morada Nova de Minas, ela tem se consolidado como a maior produtora de piscicultura do país, né, do país, não só do estado de Minas Gerais, perdendo aí para uma, uma cidade, se não me engano, no estado do Paraná. Então, vejamos uma cidade com menos de 10 mil habitantes, é a maior produtora de tilápia do país, mas é também uma cidade que não ampara e não acolhe mulheres pescadoras, que, em contrapartida aos números da piscicultura, é, perderam seu poder de comércio com o peixe artesanal. Né? Isso aí nos diz muito sobre essa nova dinâmica que se estabelece entre o capital né, e o ambiental. A gente, a gente tem relatos aí né, do, do comprometimento, não só da água, mas do peixe, mas na estrutura da vida dessas famílias. E, a partir dessa breve... <risos> E, aparentemente longa explicação, a minha perspectiva é investigar quais foram as estratégias de sobrevivência dessas mulheres moranenses diante do, dos impactos de rompimento de barragem, assim como as suas demandas né, e formas de, de reorganização social pós-desastre. Né? E o que, que a gente tem é, a partir da literatura, né, no campo teórico, do que que vem a ser desastre, as perspectivas de gênero, as situações específicas, né, ajustando os nossos binóculos aí da pesquisa para pessoas que vivem no Brasil, em Morada Nova, naquele contexto ribeirinho de um segundo desastre, né, após cerca aí de quase 50 anos, né. É, a gente pode dizer aí é, que, de maneira específica, as mulheres, elas são as principais produtoras aí dos bens comuns nas famílias, né, vivendo integralmente a dimensão desses danos, desde as questões reprodutivas e as questões produtivas também, né? As suas trajetórias, então, elas passam por questões materiais, imateriais, tangíveis, intangíveis, práticos e simbólicos, né? Então, a sobrecarga dessas mulheres é algo central na minha pesquisa, por óbvio, né? A gente tende a, a não precificar o trabalho do cuidado, com a terra, com a casa, com os animais, e tudo isso vai impactar na dimensão social das suas existências, né? das nossas existências. E pensando nesse recorde de gênero, eu também me oriento nessa pesquisa, né? o meu lugar epistemológico, de atingida por barragem, né? por mulher e pesquisadora desse mesmo, desse mesmo campo situado. É, desculpa, quantos minutos que eu tenho ainda? Dois minutos? Dois minutos? Bom, eu queria só passar umas fotos para você dos slides. Deixa eu ver como é que eu vou compartilhar isso aqui. É, compartilhar minha tela, não é isso? Eu consigo? Então, eu não sei se você tem autorização. É, ah. Tenta aí qualquer coisa, se você não conseguir, é, eu te passo o meu e-mail para você me enviar esses documentos, que aí eu faço a transmissão por aqui. Ah, deu certo. Deu certo? Deu, deu certo. É, mas tem que ser do começo, né? Vamos lá. Essa é a Dona Maria Cedro, e o meu trabalho trabalha muito com as imagens e com os relatos dessas pessoas, né? não tem como não trazê-los ao debate, afinal de contas, a vivência começou a partir dessas mulheres. Dona Maria Cedro foi a parteira mais é, antiga da nossa cidade, morreu com 106 anos, eu tive, graças à é, minha pesquisa ter sido iniciada antes do falecimento dela, é, eu consegui conversar com ela. E essas são as mulheres com as quais eu tenho tido um diálogo, uma aproximação no, nos últimos dois anos. A Dona Maria, que é pescadora há 15 anos, a Silvani, que é nora dela, e é pescadora há 11 anos. Foram mulheres impactadas é, em razão é, do rompimento de Brumadinho, com as quais eu tive é, um início né, de uma pesquisa e de entrevistas. Esse dia eu fui acompanhar um, um dos dias de trabalho delas, né? E ela falando né, que eles vivem dessa água, se na década de 60 isso foi negativo para alguns grupos sociais, para elas hoje é o sustento da família. É, contudo, em 2019, com o rompimento de Brumadinho, por causa do problema do peixe, muitas pescadoras abandonaram os rios e foram fazer faxina, foram trabalhar com outras coisas ou depender da renda de outro familiar do grupo né, em que ela se encontra. Isso comprometeu bastante a renda delas, a vivência delas, né, e elas tiveram questões emocionais e, por muitas vezes, essas questões são é, solapadas junto com o tempo, né. A gente, ela tá, fala no relato, né, da a sensação de derrota, o medo, a insegurança e o abandono estatal e institucional, né, é, numa situação como essa. A gente imagina que pelo menos vai ter algum grupo na cidade que vai ter uma interlocução, mas, além de tudo, a situação peculiar das pescadoras que vivem nessas localidades é um distanciamento geográfico que dificulta, às vezes, o diálogo e a interação social. Então, ela conta que enfrenta a água, elas não sabem nadar, não usam colete, porque o colete, muitas vezes, em, em contato com a rede, atrapalha. Né, o, o ato da pesca, o movimento de tirar a rede com os peixes da água, e aí eu registrei alguns momentos de conversa com elas. Essa é a dona Domingas, que mora numa região oposta à Silvani. Ela mora num lugar que chama Traçadal, é um lugar que também ficou ilhado, um povoado com, com um número baixo de habitantes, eu não lembro o número ao certo, mas menos de 500, com certeza. É, e ela acredita dentre outras questões, com um pensamento crítico muito aguçado, que se o governo fez é porque era bom, naquela época da construção da barragem de Três Marias. E o lugar que ela mora foi um dos lugares que ficou isolado do, da sede do município. Né? Para chegar lá, precisa atravessar a balsa, uma balsa do qual eles pagam o um valor de 20 reais por travessia, em outros portos, 30 reais. Esse é o lema, é, é o leme de, de uma das embarcações que eu registrei, para que vocês possam conhecer. Elas foram construídas na década de 60, 70, estão lá desde então, com um processo de manutenção eventual, ou anual, né, e do qual não é suficiente, não é seguro, e é, mais ainda, muito oneroso para todos e todas que vivem e dependem dela para atravessar e se movimentar, ir e vir, né no local. Esse é mais um ponto do qual eu chamo a atenção, uma vez que a cidade é, então, a maior produtora de piscicultura, como é que a gente lida com esse formato, né, de meio de transporte, do qual a população foi responsabilizada e onerada para conseguir se locomover. Eu tentei falar um pouquinho da minha pesquisa, né? Eu estou aberta ao diálogo, à troca de e-mails. A gente usa o Instagram, eu uso o Instagram como uma ferramenta de pesquisa para dialogar com a população, uma vez que eu estou em Brasília moro em Brasília. E o Instagram chama Lá na Morada, que é uma forma como essas pessoas que ficaram isoladas se referem à sede do município. O nome da cidade é Morada Nova de Minas e eles se referem a Lá na Morada. O pessoal da minha geração, que nasceu de... 80, 90 para cá, não se refere à cidade dessa forma, porque naquela época a população era predominantemente rural, né? cerca de 70% da população no Brasil era rural, e esse movimento foi acontecendo ao contrário, né? hoje, 30% rural, 70% urbana, a gente já mudou a forma de identificar e se orientar na cidade. Eu agradeço a todos, peço que assistam e troquem comigo, eu vou gostar muito de aprender com vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui e obrigada por terem me ouvido. A gente agradece, Mônica, foi um trabalho muito bom, viu, realmente tem uma relevância importantíssima, viu, muito obrigada. Obrigada. É, antes da gente é, prosseguir, na verdade, para a gente poder prosseguir, gostaria de chamar a, a próxima pessoa que irá fazer a apresentação para somente no, no final, depois desse bloco, a gente poder fazer algumas considerações. O próximo trabalho é nomeado O Protagonismo Feminino no Mercado de Trabalho, é, com os autores Ruth Martins da Silva, Maria de Lourdes de Araújo e Francisco Roberto Dias de Freitas. Vocês têm 10 minutos para poder fazer a apresentação, tá bom? Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. E o trabalho da, da bacharela em ciências Econômica pela Fundação Universidade Regional de Cairi, a aqui no município de Crato, Ceará, e ela, por motivo de trabalho, não pôde vir aqui apresentar o trabalho, mas aqui eu vim aqui e substituí-la e espero repassar as informações em relação à temática sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Primeiramente, gostaria de, de, de frisar que o trabalho ele, ele tem um, um, um forte fluido também, pegando não só hoje, mas também um pouco da, da sua trajetória. Daí o trabalho se, se explica, ou tem como objetivo geral, demonstrar a evolução das conquistas femininas no mercado de trabalho. Para que o trabalho fosse construído, foi necessário ter um levantamento bibliográfico, postando de livros, periódicos, é, é, é, a internet, e dentre outros meios de comunicação e órgãos, também foi fundamental, tipo, como o IBGE, que, que possibilitou trazer os dados tanto em valores absolutos como também em valores relativos, ok? E, dando sequência aos procedimentos metodológicos em que o trabalho foi centralizado ou foi construído, nós temos a questão da pesquisa qualitativa, que na visão do pesquisador Charles, ele diz que a metodologia quantitativa pode descrever a complexidade de determinados problemas, análise e ação de certos variados, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. Okay? Assim, ele fala de que forma? Para se falar também em relação à questão da evolução do mercado, da mulher no mercado de trabalho, também é relevante citar o seu protagonismo na questão do voto, do acesso ao voto. Que Isso aconteceu em 1900. E 32. Então, foi uma grande conquista para que os outros, os outros direitos sociais viessem à tona na, na pós-modernidade. Assim, nós podemos dizer o quê? Que toda a sua, a, a sua trajetória ela participa de, de que forma? No seu dia a dia, de preconceitos, misoginias, dificuldades econômicas. Sociais, jurídicas e ambientais. Quando eu falo no aspecto ambiental, por que não dizer a questão das mulheres que vivem em vulnerabilidades? Porque quando elas se vivem em uma situação de vulnerabilidade, de imediato, a ação atrópica impacta diretamente de forma negativa no meio ambiente. Ou então, como nós economistas falamos, uma externalidade negativa. Exemplo, a grande quantidade você tem o quê? Um desmatamento em áreas de risco e também uma proliferação de ratos baratas e também esgotos a céu aberto. Isso é muito comum na região do Norte e Nordeste brasileiro. Dando sequência à nossa pesquisa, também vale dizer que aos Inserir no mercado de trabalho foi necessário ou é necessário que a mulher ela esteja de que forma num novo ambiente acadêmico e também social de, de pensar e repensar novos conceitos. Isso é fundamental para que ela possa estar inserido no mercado de trabalho. Trabalhar com processos rotineiros ou com, com conceitos. De, é, arcaicos, isso implica a, su a sua inibição ao mercado de trabalho. Nesse contexto, nós podemos citar que um avanço veio agora com a, uma, uma terminologia nova, que é o empoderamento. O empoderamento é, feminino ele vem exatamente de fruto de conquistas e de formas de pensar quebrando os velhos traços do machismo, aqui principalmente no Nordeste, que vem ainda com fortes laços ainda do período colonial. Então, ainda hoje, é muito comum as mulheres ainda pensarem de ter um comportamento ainda com base dos seus antepassados. Sendo assim... Nós podemos dizer que as mulheres no mercado de trabalho, levando ou dirigindo a discussão para o foco, do, para o foco do, da agricultura familiar, nós podemos vê-las atuando em alguns movimentos sociais da contagem, que é o caso da Marcha das Margaídas, que foi o que representou um espaço de luta não só pelo acesso à terra, mas também ao crédito rural subsidiado e, consequentemente, uma forma de você fortalecer o sindicato com a presença feminina. Aqui no município de Crato, Ceará, nós, nós temos, ou, não, não tenho assim, um, bem certeza, mas acredito que até o pleito passado, a, Cis, a Cisiane ainda era a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Grato. Ok? Caminhando um pouco mais à frente, nessa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, ela, quando ela sai do campo para vir para o comércio e para a indústria, pode-se dizer que também foi okay, uma saída dela, sair da questão de um trabalho pesado ou árduo no campo. E aí vem a questão, para a sua inserção, não tem como se dissociar da questão da escolaridade. A escolaridade é fundamental para que essa mulher possa estar inserida. É uma condição necessária, porém não suficiente. Outra, outro fato também comum que existe no, no, no, no, no convívio dessas mulheres que estão no mercado de trabalho junto com o empoderamento, vem a questão da violência. As mulheres no Nordeste brasileiro e no Norte sofrem constantemente a questão de violência por parte dos seus companheiros. Né? Isso também tem alguma ver com o quê? Ainda com as velhas estruturas arcaicas, ainda de refogo do período colonial, do coronelismo do Nordeste brasileiro. Quando se fala em decomposição de salário feminino, o, no, o trabalho ele expressa a questão que as mulheres, mesmo exercendo a mesma profissão do que os homens, elas têm um salário inferior. O exemplo, ou o caso que nós citamos, é a questão do esporte, no futebol. Aí Aqui fizemos um, um aparato entre homens e mulheres, as oito mulheres no ranking mais bem pagas e oito homens do, do, do, do, do mesmo segmento também, são classificados com os maiores salários. Percebemos que, nesse ambiente, a, a Marta é a jogadora mais bem paga, isso foi em relação a periodicidade 2017-2018 em que no qual a jogadora Marta ela recebe aproximadamente 30% dos vencimentos do Cristiano Ronaldo, ou seja, a primeira colocada em relação ao Cristiano Ronaldo tem esse esse valor relativo. Porém vale destacar que quando nós falamos em relação em, em nível salarial desse, desse, desses profissionais do futebol, nós não podemos levar simplesmente o aspecto salarial, porque tem que estar incluso outras variáveis, tipo imagens, transmissão, propaganda de marcas esportivas, etc, etc, etc. Então, tem um série de aparatos, ou seja, uma superestrutura envolvida no mundo do esporte para que um, um, um um jogador de futebol ele tenha um valor X a receber mensalmente. Okay? Em síntese, nós podemos dizer o quê? Que, que a evolução das mulheres no mercado de trabalho possibilitou ocupar postos e lugares muito antes que era apenas exclusivamente masculino. O exemplo também, retornando para a questão do esporte, nós temos mulheres que recentemente agora assumindo não só as posições tipicamente de futebol, tipo zagueiros, atacante, etc., etc. Nós temos mulheres em gestão, como a presidenta, a, a, a Lia, né? do, do Palmeiras, chamada carinhosamente pela torcida palmeirense, como tia Leila. Então, é uma presidente, e por que não dizer, competente e vencedora. Ok? Portanto o trabalho vem demonstrar o quê? Que as mulheres, cada vez mais, estão ocupando um mercado de trabalho que antigamente era exclusivamente masculino. Obrigado. Muito obrigada, Francisco, pela apresentação. É, realmente, esse tema das mulheres aqui é bem pertinente, no fato que eu preferi colocar os dois de uma forma conjunta, porque a gente tem muitos debates a serem feitos, né? Mas aí, dando continuidade, é, a próxima apresentação é o trabalho a respeito da análise sobre os efeitos da lei de terra na ausência de distribuição territorial brasileira e a proteção dos defensores de direitos humanos em conflitos socioambientais. É, quem está aqui no grupo acredito que seja a Júlia Coimbra, é isso? Certinho, Júlia, ah, a Erika também está aqui no grupo, é isso mesmo. Bom, só para lembrar que vocês duas têm 10 minutos, tá, dividido entre vocês, então, boa apresentação. Muito obrigada, está é, dando para me ouvir bem? Ah, sim? Obrigada. Então, primeiro, boa tarde, pessoal, queria agradecer a coordenação do evento pela aprovação do nosso resumo e falar que a gente ficou muito feliz com a notícia, e o nosso trabalho tem três autores, eu, a Júlia e a Fernanda, que não pode estar aqui hoje na apresentação, mas eu e a Júlia vamos apresentar um resuminho do nosso trabalho. É, em primeiro lugar no nosso trabalho, a gente apresenta um caso recente que ocorreu no dia 4 de outubro de 2022, e nesse caso, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por graves falências judiciais na investigação da morte do ativista Gabriel Salles Pimenta. O Gabriel era um advogado e defensor dos direitos humanos de comunidades rurais e, em 1982, foi assassinado a tiros na cidade de Marabá, no Pará. Na sentença, a corte julgou que o Estado brasileiro se omitiu na sua obrigação de investigar, de processar e punir os responsáveis pela morte do Gabriel. Isso porque, em casos de violências contra defensores de direitos humanos, o Estado possui o dever especial de empregar devido à diligência da investigação. O Brasil, então, foi sentenciado pela violação dos direitos as garantias judiciais, a proteção judicial, a verdade e a integridade pessoal, de Gabriel Sales Pimenta, todos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse caso levou a gente a refletir sobre o contexto das violações de direitos humanos dos defensores de direitos humanos envolvidos em, especificamente, em conflitos socioambientais pelo Estado brasileiro. Violações essas que ocorrem e em, em decorrência de do Brasil colônia. Então o nosso trabalho, portanto, tem como objetivo analisar, começar lá com a distribuição de terras brasileiras, a partir da lei de terras até os tempos atuais, para então traçar um paralelo do impacto da distribuição territorial é, nos defensores de direitos humanos envolvidos em conflitos socioambientais. Portanto, o nosso trabalho utiliza o um método hipotético-dedutivo partindo da hipótese que a falha na distribuição de terras após o período colonial aumentou a vulnerabilidade dos defensores de direitos humanos. É, para desenvolver esse tema, a gente primeiro fala sobre a organização territorial do Brasil a partir da lei de terras, para então realizar uma análise sobre a questão agrária e a proteção dos defensores de direitos humanos, e por fim a gente concluiu o raciocínio. Então, vou começar explicando um pouquinho sobre os nossos estudos, e depois eu passo a palavra à minha colega Júlia. É, nós começamos o trabalho citando o autor Rogério Heisberg, que explica que existem múltiplas territorialidades na América Latina, ou seja, ao contrário do que poderia ter ocorrido, a formação dos estados nacionais, nascidos das antigas colônias, emprestam os conceitos geográficos acerca do território com fundamento na geografia europeia, que não abrange as formas utilizadas por povos não hegemônicos dentro de um estado previamente concebido. Já o autor Celso Furtado explica que a ocupação das Américas foi com objetivo de expansão comercial da Europa, e mais especificamente no território brasileiro, essa ocupação era também consequência da pressão política que as demais nações europeias exerciam sobre Portugal e Espanha, pois era necessário que eles efetivamente ocupassem as terras para que tivessem direito a elas frente às outras nações. Além disso, é desse momento em diante que se nota a ideia de que as riquezas contidas nesse território seriam infinitas e aptas a sustentar as matrizes coloniais. Assim, havia a crença de que os, os povos que aqui habitavam eram inferiores aos europeus, bem como que seus recursos seriam inesgotáveis. É, os autores Alberto Costa e Ulrich Brand falam sobre a organização territorial da época, que o seu fundamento na exploração extrativista das sociedades colonizadas. Ou seja, logo, houve uma verdadeira perpetuação e até uma certa intensificação dessa mesma organização colonial nas próprias revoluções de independência, os recursos naturais, dos territórios e a lógica de superexploração da população racializada pelos novos setores dominantes, de forma que essas oligarquias são, por assim dizer, um produto histórico-geográfico do extrativismo. Mais especificamente entrando na Lei de Terras, a autora Lígia Maria Osório Silva explica que a Lei Número 601, de 18 de setembro de 1850, é, com essa lei surgem maneiras de regulamentação da propriedade de terras. E alguns exemplos que a gente trouxe e achou relevante são, por exemplo, a proibição de aquisição de terras devolutas por outro meio que não a compra, a reavaliação das seis marias, a legitimação de posses, mansas e pacíficas, se estivessem cultivadas, a promoção pelo governo de meios práticos pelos quais seria é, diferenciado o domínio público do particular, a reserva feita pelo governo de terras devolutas que julgasse necessária para a colonização indígena, entre outras determinações. Então a gente tirou disso que a partir dessa lei, o privilégio da estrutura da propriedade privada e da titulação sobre dessa propriedade privada sobre a ocupação coletiva é, já aparece, e também das terras cultivadas sobre aquelas consideradas não produtivas. Tendo em vista a importância histórica né, desse processo de colonização e da divisão de terras, que a gente viu um pouco no nosso trabalho, a gente pode identificar que no momento atual elas produzem inúmeras consequências, podendo ser apontadas nas reivindicações de movimentos sociais, em políticas públicas ou pela fala de defensores da causa e estudiosos. É, tais temas são analisados no próximo item do artigo, então agora eu vou passar a palavra para a minha colega Júlia para falar sobre eles. Oi, gente, eu estou com barulho de obra aqui em casa, do apartamento de cima, então peço desculpas desde já. Bom, o meu nome é Júlia Coimbra Braga, eu sou mestranda da PUC Paraná do, e pertenço também ao grupo de pesquisa Meio Ambiente, sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica, além de participar da Clínica de Direitos Humanos da PUC e também sou pesquisadora do grupo de pesquisa Direitos Humanos na Amazônia e da Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. Bom, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, a gente pode perceber que os movimentos sociais que demandam é, essa reforma agrária, né, essa luta pela terra no Brasil, é, ora eles são enfraquecidos, justamente por conta dessa sistemática que foi implementada no Brasil, principalmente quando a gente faz esse recorte desde a lei de terras, pouco depois da proclamação da independência, né, que é, é o tema geral desse congresso, e a gente verifica também que um dos aspectos interessantes é a falta de proteção desses, é, desses defensores de direitos humanos que fazem essa luta em conjunto com os movimentos sociais também. Então, a gente percebe que esses defensores de direitos humanos, assim como o Gabriel Salles Pimenta, é, esse estado de impunidade no Brasil acerca da investigação desses crimes que ocorrem, principalmente contra esses defensores, ele demonstra que há, um, um, há uma verdadeira sistemática no Brasil de repressão à defesa desse, desse território, dessa terra, dessa territorialidade, como é bem expôs a Érica. Então, a gente fez esse recorte do caso do Gabriel Salles Pimenta justamente porque o Brasil ele foi condenado no dia em que a gente enviou um resumo, inclusive, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação da Convenção Americana de Direitos Humanos e eu gostaria de destacar aqui alguns pontos da sentença, que ela diz que no Brasil a gente não tem uma proteção efetiva desses defensores de direitos humanos, principalmente desses que lutam pela terra, e a gente tem um cenário grande de violência, principalmente no sul do Pará. Esse crime ocorreu em 1982, numa região que é conhecida como o do Papagaio, e se verifica que essa violência no campo, ela se mantém até hoje, e... Da análise da, do relatório da Comissão Pastoral da Terra, a gente verifica também que durante esses 40, passados 40 anos da morte do, do Gabriel, esses crimes são reiterados, não só contra as pessoas que advogam nessas regiões, mas também contra líderes de movimentos sociais. E quando a gente vai pegar e ampliar para o Brasil, a gente verifica que há um estado geral de, de impunidade também na investigação desses crimes. Então, é, quando esses crimes ocorrem, a gente fala que ocorre um chilling effect, que é justamente ele não abrange só a vida daquela pessoa, mas ele gera um estado geral de medo, para que as pessoas que defendem direitos humanos no Brasil, principalmente ligados à questão agrária, elas fiquem com medo de continuar atuando. E a gente percebe que se por um lado o Estado brasileiro ele foi concebido de uma forma que exclui várias pessoas do acesso à terra, por outras pessoas que demandam essas lutas, elas continuam, elas não têm uma proteção estatal também. Então, por isso que a gente achou interessante trazer esse caso, é justamente para a gente verificar que, passados 40 anos desse, desse crime, o Brasil ainda persiste num, num Estado em que não há uma verdadeira proteção a esses defensores de direitos humanos. Então, outro ponto interessante da. É claro que vai ter o acompanhamento da sentença, né? Do cumprimento dessa sentença. Mas a gente pode verificar aqui também que é, seria necessário criar e implementar em âmbito é, nacional um protocolo unificado integral de investigação de, de, de, especificamente aos crimes cometidos contra as pessoas de, é, defensoras de direitos humanos é, levando em consideração os, os riscos inerentes aos seus trabalhos. Porque antes que ocorram um o assassinato de um defensor, tem toda uma fase que a gente fala que é a fase de ameaças a fase, as fases em que antes desses crimes ocorrerem, a gente pode conseguir conferir realmente uma proteção a essas pessoas. Então, é, como uma medida de, para a gente finalizar aqui a apresentação, é, trazer essa reflexão de que é, o Brasil já foi condenado em outros casos também de, de repressão ao campo, como o sétimo Garibaldi, é, o caso da Escher também, aqui no Paraná, principalmente, então, assim, para a gente conseguir, para trazer essas reflexões de como que a ausência de distribuição de terra no Brasil ocasiona conflitos socioambientais até hoje, né? Mas esses conflitos também eles podem resultar em morte dessas pessoas que estão ali reivindicando nada mais do que é, um direito que é a função, a, né? Que a gente deveria dar um, um conceito não... Função social da propriedade, como diria o professor Marés, mas uma função social à Terra. Então, se a gente passasse a essa perspectiva da função social da Terra, acredito que é, a gente evitaria muitos desses conflitos e, con e, consequentemente, a morte dessas pessoas durante o processo. Muito obrigada. Parabéns, meninas. O trabalho de vocês na tem temática assim, é incrível e está muito atual, né? Não tem como mais atual do que isso. E é sempre bom a gente poder conversar sobre isso. Tá bom? Parabéns, belíssimo trabalho. Bom, agora, para a gente prosseguir, e já quase terminando esse bloco, tem mais dois trabalhos, e aí eu gostaria de chamar o trabalho da Elisa Alberini Rotters e do Gabriel Bittencourt Bodemuller de Oliveira, que tem como tema A atuação multinacional Belo Sul na volta do Grande do Xingu e os impactos da mineração sobre os direitos humanos dos povos tradicionais. É, acredito que os dois estejam aqui na sala, né? Então, só para avisar que vocês têm 10 minutos para dividir entre vocês e boa apresentação. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos e, como mencionado, eu, Gabriel Tencor e a minha colega Elisa Berini vão apresentar o tema a respeito da atuação da Belo San, uma multinacional, na volta do Xingu. No que diz respeito, precisamente, à perspectiva de empresas de direitos humanos em um polo e povos tradicionais em um polo, e a sua interação como funciona. A respeito de empresas de direitos humanos, é interessante mencionar que a proteção internacional dos direitos humanos foi construída de maneira estritamente estatocêntrica. Só os estados são responsabilizáveis por violações de direitos humanos. E esse modelo, embora seja estruturado em volta desse dessa constituição, em alguma medida se mostra falho atualmente, porque outros agentes se mostram a nível internacional capazes de afetar direta e indiretamente os direitos humanos, inclusive de violá-los. Um exemplo deles, e que é debate atualmente na academia, é justamente a atuação de empresas na violação de direitos humanos. Empresas podem sim violar os direitos humanos, seja direta ou indiretamente. No entanto, elas ainda não são responsabilizáveis se o fizerem. Dentro desse contexto, a pretensão é analisar como que uma empresa em específico, a Belo Sun, pode ou não ter afetado os direitos humanos dos povos tradicionais na volta grande do Rio Xingu. Essa perspectiva vai ser analisada sob o viés da jurisprudência que a Corte Interamericana de Direitos Humanos produziu a respeito de povos tradicionais e a proteção dos seus direitos humanos. Os povos tradicionais, precisamente porque eles são povos tradicionais, não fazem parte da cultura hegemônica, dominante do Brasil e dos países resultantes do, do processo de colonização da América, eles têm um aproveitamento sociocultural diferenciado em relação à cultura hegemônica. Eles têm uma conexão, geralmente, muito mais íntima com as terras em que vivem. Isso significa que essas terras e o seu ambiente como um todo têm uma significação não só de subsistência, para aproveitamento e continuidade da sua existência, produção de comida, água semelhantes, mas também para a vivência da sua cultura como um todo, de maneira diferente com a cultura brasileira, capitalista hegemônica que existem. Esse aproveitamento diferenciado de suas terras significa que os direitos humanos que eles têm, de acordo com o mesmo sistema que todas as outras pessoas das Américas têm, previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, devem ser interpretados de maneira diferente para proteger os direitos humanos desses povos sob a sua perspectiva. A exemplo do direito à propriedade, que é vinculado à terra que eles ocupam, ser interpretado de maneira a respeitar a sua conexão diferenciada com as suas terras. Pois se tem uma conexão diferenciada que o resto da cultura hegemônica não tem, é possível que impactos nessas mesmas terras possam ter também efeitos diferenciados e assim violar os seus direitos humanos na medida que impedem o aproveitamento da sua própria cultura, se não a sua subsistência. Dessa maneira, a hipótese é que empresas atualmente no Brasil afetam sim de maneira direta os direitos humanos de povos tradicionais. Em específico, violam por vezes os direitos humanos quando empreendem ou, ou utilizam-se de empreendimentos comerciais ou industriais, tais que sejam, no caso da Beluça, o empreendimento de mineração, em territórios de povos tradicionais. Para isso, utilizamos também a metodologia, claro, bibliográfica documental, mas também comparativa, para comparar quais são as perspectivas de proteção dos direitos humanos de povos tradicionais frente aos fatos relatados pelos povos que vivem na região. Para então tentar argumentar que, sim, de fato, essa empresa é um exemplo de empresas violando os direitos humanos de povos tradicionais sob a interpretação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil atualmente. E por isso deveria haver alguma alteração na sistemática, na estrutura dos direitos humanos, para que empresas sejam, de alguma maneira, responsabilizadas pelas violações dos direitos humanos. Porque, apesar de que métodos de reparação ou mitigação sejam úteis, o valioso dos direitos humanos é que sejam aproveitados, não sejam violados para começo de conversa. Para isso, a minha colega vai fazer uma análise a respeito dos povos tradicionais, na realidade, da extração das minerações da Beloçã no Xingu. Então, agradeço, agradeço, Gabriel, agradeço também por receberem a gente. É, enfim, com o avanço da, da modernidade, também por consequência da sociedade que tem como herança estruturas colonialistas, né, essa estrutura é, econômica e tudo mais, muitas empresas estrangeiras vêm ao Brasil para fins exploratórios, como no caso da, da Belo São. A Belo São é um empreendimento bilionário, que tem por objetivo construir a maior mina de exploração a céu aberto do país, conforme a situação Rede Xingu Mais, que faz esse acompanhamento bem de perto, as é, vê todos os trâmites também, e denuncia bastante irregularidade, né, que tem durante esse processo, tanto no projeto, quanto agora na construção da, da mina, né. É, essa região, na verdade, ela é bem polêmica, assim, porque foi essa região que está sendo construída a mina agora, é a mesma que sofreu recentemente com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, no estado do Pará. O projeto de mineração da volta do Rio Grande, na volta do Grande Xingu. É, prevê o uso de cianeto nos manejos dos minérios, substância extremamente tóxica para as pessoas, né? e também afeta diretamente a cultura dos povos que estão ali, dos indígenas dos pescadores locais também. É, e também os estudos ambientais o empreendimento prevêem que o rompimento da barragem ali é, é um fechamento é, é de alto risco, então é um empreendimento de alto risco com danos irreparáveis, então não tem como uma empresa ser... É, é, é, processada e pagar por um, um processo, pagar a indenização, mas não tem danos, é, os danos que ela vai cometer ali nesse caso, não tem reparação. É, e desde 2012, que a Bela só apresentou o estudo de impacto ambiental e também o relatório de impacto de meio ambiente, é, o projeto já teve envolvido em algumas situações controversas, inclusive em 2013 o Ministério Público Federal moveu uma ACP. né, é, na Justiça Federal de Altamira, que realizou um estudos com componentes indígenas para que fossem detectados os impactos que ocorreram sobre as comunidades indígenas na instalação e no empreendimento. É, não, ou seja, não tinha sido apresentado o ECI, a licença prévia foi suspensa por sentença é, judicial. Em 2018, o, houve um apelo urgente à ONU pelo movimento Xingu Vivo para Sempre e também cooperativa Missa de Garipeiros a Ressaca, Galo, Ouro Verde e Ilha da Fazenda. A relatora especial da ONU concluiu que os direitos dos povos, por sua vez, né, não, não estavam sendo considerados e também não estavam sendo respeitados os, os, os, as, consultas, as, as consultas prévias também. E muitos defensores estavam sendo ameaçados, defensores e defensoras dos direitos dos povos tradicionais que eles estavam vivendo, estavam sendo ameaçados. O que a gente conclui então, na verdade, é que é, as empresas não. O é, dia, exigir a imunização das empresas não é uma, uma, uma opção, não é uma tentativa válida, né? E, com, e mesmo assim elas continuam impunes com danos porque atrás, unidas com esse discurso de avanço tecnológico, elas, conseguem, elas destroem, continuam destruindo muito mais a natureza e sem nenhum tipo de, de sanção realmente que barre esse tipo de, de risco para a sociedade. E é isso. Muito bom o grupo, quero também dar os parabéns. E confesso que eu tenho um apego até especial, porque é um tema bem parecido com a minha pesquisa do mestrado. Então, acho que a gente vai ter muita figurinha para trocar daqui a pouco, tá bom? Bom, é, mas antes disso, dando seguimento aqui, temos mais dois trabalhos, mas eu acho que um deles aqui, ah, tem um que não está presente. Então, a gente vai prosseguir agora para o trabalho do Orivaldo Nunes Júnior. Que tem como título: Levando a sério o protocolo de consulta aos espíritos conforme a Convenção 169 da OIT. Tá. O Rivaldo está aqui, eu lembro que você estava aqui anteriormente, será que caiu? Estou, tô, tô, tô estou. Ah, tá certo. Só para lembrar, então, que você tem um prazo de 10 dias, tá bom? Boa apresentação. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos, todas, todos. E. Bem, esse trabalho é uma, uma, uma, uma vontade de, de fazer é, consultas né, com povos indígenas e comunidades tradicionais, de forma que a gente alcance o amplo espectro do que exige a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho e também a Declaração Universal dos Direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais da ONU. É, basicamente, uma, vem de umas experiências é, que eu trago com atuação com os povos indígenas, desde trabalho como assistência e assessoria à Fundação Nacional do Índio, e durante os governos Lula 2 e Dilma um e 2 e meio, e é, em várias instâncias de, de atuação, desde a coordenação de licenciamento até a coordenações regionais da FUNAI em várias terras indígenas, depois com atuação de 2015 até agora como consultoria já fora da, da FUNAI, né? E... E aí então, a elaboração de estudos e a relação de impactos e medidas, é, até, enfim, outras formas de consulta com povos indígenas, além de empreendimentos, né, mas as próprias políticas públicas, elas demandam a, as oitivas e as consultas em várias instâncias, né como desde cotidianas, a quantidade de pessoas que vão participar numa reunião, como que essas pessoas vão se deslocar, né, até mega consultas como se são contra ou a favor de empreendimentos, ou da própria demarcação de terras indígenas, tem que passar por, por consulta, então esse espectro amplo, né, ele exige que seja feita a respeitada na Convenção 169, né, respeitada essas essas condições, tanto territoriais, né, quanto jurídicas, das próprias populações, os seus sistemas jurídicos, né, de tomada de decisão, quanto a, a, seja o que for dentro das suas tradições, quanto as questões é, religiosas, né, dentro do, dos rituais e dos locais de realização desses rituais, locais sagrados, né, e, e aí o ponto que eu trago nesse artigo, nesse resumo, são as questões espirituais, porque a Convenção 69 ela cita, né, que deve ser reconhecidos os, os protegidos os valores e práticas religiosas e espirituais. Assim, passa de uma forma bem direta ali na, na versão brasileira, né, em português da Convenção 69. E aí a gente tende a a, nessas atuações a, de consulta, a, a passar muito rapidamente pelas questões de práticas é, culturais, religiosas e espirituais. Então, se a gente focar nas questões espirituais, como técnico, por exemplo, de atuação nos direitos indígenas, nas consultas e tudo mais, por mais que eu é, tenha um doutorado ou alguma coisa de especialização em pesquisa, eu não sou o indicado para fazer a consulta a, a quanto se refere às questões espirituais, né? as questões culturais, temos especialistas, as questões ambientais também, mas as questões espirituais, é, cada comunidade, cada povo indígena, cada é, né, etnia tem as suas próprias metodologias, seus próprios suas próprias pessoas treinadas para isso, né, para fazer essas essas consultas e e essas entidades espirituais, eu traduzir como é, espíritos, né, eles para simplificar, né, a, a linguagem, é, a antropologia chama de donos, mestres, chama de de várias outras modalidades, de formas, né, e cada povo tem a sua nomenclatura e para denominar essas essas é, formas não humanas de, de se relacionar com a natureza, né? E, e essas conversas, esses diálogos, essas consultas, elas têm esses especialistas que a antropologia chama de xamãs, né? O pajés, ou enfim, cada etnia também tem a sua a sua nomenclatura para isso. Então, o, o título que eu trago de levando a sério, né, levar a sério a, a consulta aos espíritos, né, ao, ao protocolo de consulta aos espíritos, como que a gente é, né, levaria a sério isso? Aí, basicamente, a, a solução seria: bom, se os xamãs, as xamãs é, de cada comunidade, são indicados para que façam as consultas conforme suas metodologias tradicionais, que muitas vezes chamadas de rituais, é, se há um resultado dessas consultas e os técnicos xamânicos, né, os, os especialistas, é, são os que reconhecem, os que, os que fazem a tradução, então eles expressam isso de forma verbal ou escrita, de alguma forma é, tradicional, e traduzem isso né, para para os demais membros da comunidade ou das equipes técnicas que estão fazendo estudos ou consultas. Então, isso já bastaria, conforme a Convenção 69 exige, para é, que seja levada a sério a posição né, do, do, dos, dos espíritos para a documentação e para os processos que a gente encontra né, desde, enfim... É, instituições que, que são obrigadas a, a coordenar e a fazer essas, a, essas consultas, conforme a Convenção 69, como o FUNAI, Ministério Público Federal, e, e FAM, né, IBAMA, enfim, várias instituições. Então, é um esforço de trazer para a conversa com, com os presentes, as presentes, nesse congresso, né, de pensar em conjunto é, esses conflitos ambientais, conflitos socioambientais, conflitos é, se cabem a, a, nesse, nesse âmbito, né? a gente discutir, incluir ali a Convenção 169 nesse quesito do artigo 5º, sobre o respeito às valores e práticas espirituais, incluir eles, né, esses, essa estrutura é, com seus técnicos, especialistas, os xamãs e e tudo mais, como algo juridicamente é, perfeito, né? Já que é composto ali no, no nosso arcabouço jurídico, é exigido que se cumpra, né? E por vezes a gente é, não, não leva a sério. Então esse é, um, é o ponto de apresentação, né? Que eu gostaria de trazer para a gente discutir, enfim, é, como colaboração, porque eu acredito que o Rio Xingu, como a gente já comentou aqui, ele é um ancestral, né? Assim como o Rio Doce é um ancestral dos indígenas, dos Krenak, dos Xingu e outros rios. As florestas, as árvores, né? Cada povo tem ali as suas suas plantas e sagradas, como a gente traduz, né? E, e aí, então a gente levando a sério esses essas relações é, com que eles falam, obviamente respeitando toda a antropologia que discute isso, não, não as desconsideram, né? Os autores, Bruno Latour, Isabel Stenger, Viver de Castro, não é um, uma, um propósito meu desconsiderar né, todo o arcabouço antropológico, mas a minha proposta é mais de diálogo com é, se encaminharmos é, via conflitos socioambientais, é, denúncias ao judiciário, como que os juízes irão julgar, além das. Dos justificativas antropológicas, obviamente, mas as justificativas jurídicas, né, então esse é o meu ponto e acredito que essa discussão ela, né, se, se expande, eu já tenho um artigo publicado que vai na mesma linha, chama Subsídios para Protocolos de Consulta aos Espíritos, conforme a Convenção 69, e aí, então, essa nova retomada aí, né, do, com essa apresentação, esse resumo é levando a sério esses esses subsídios, enfim, e divulgando né, essa proposta. E é isso. Agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigada e parabéns pela apresentação, tá? É. Bom, agora seria o trabalho da Daisy, mas eu não a localizei aqui na, na sala. É... Caso ela entre depois, a gente dá a oportunidade para ela fazer, tá? Mas é uma pena, porque o trabalho dela é bem interessante e também tinha a ver com a Convenção 69 da OIT. Mas aí a gente, depois a gente espera. Bom, agora a gente vai para uma questão de debate rapidinho, assim como eu falei, fechamos aqui o primeiro bloco. E antes de iniciar, eu gostaria de convidar a participação de todos, tá? Como eu falei, é uma rodada de conversa, nós vamos trocar ideias, trocando figurinhas, para que a gente possa sempre enriquecer a nossa pesquisa. E já para iniciar, é, se vocês me derem licença, eu, enquanto vocês falavam, eu também já tive acesso ao trabalho de vocês, eu acabei fazendo algumas considerações no sentido de livros que a gente possa trocar, porque é sempre bem interessante a gente compartilhar esse, esses materiais, né? Vou começar pelo o, o trabalho que acabou de ser apresentado, é, eu acho bem interessante, porque, querendo ou não, é, a questão do lado cultural, tanto também da Convenção 69 da IT, está também dentro de umas temáticas que eu costumo pesquisar. E aí, quando você estava falando a respeito dessa convenção e também dos próprios xamãs, a todo momento me veio na cabeça o livro famosíssimo A Queda do Céu, do David Kopenawa, que é fabuloso e lá, em vários capítulos ele fala muito sobre essa presença do xamã nas vidas deles, então eu acho que é bastante interessante também. E também é, o Marés tem um artigo publicado, o professor Marés, caríssimo, também tem um artigo publicado sobre os povos tradicionais e a Convenção 69 da OIT. Então, por mais que seja questão assim, do lado do legislativo, eu acho bem interessante também porque ele faz considerações assim, maravilhosas, então é muito bom. E aí, dando sequência, deixa eu ver mais algumas anotações que eu tinha feito aqui dos outros trabalhos. Deixa eu ver. Sobre o grupo que falou da... da sobre a mineração lá no Belo Sam, como eu falei, é um tema de grande apreço para mim também, porque na minha temática do mestrado eu também pesquiso sobre a mineração em terras indígenas e faço ali é, uma, uma a verificação de como isso afeta os direitos culturais e socioculturais dos povos indígenas, então por isso que eles conversam bastante também. Então, é bem interessante e vocês trouxeram uma temática bem específica, mas que a todo momento faz essas referências e é bem interessante. E uma indicação também que eu faço, que me relembrou muito a todo momento, também é do professor Marés, porque o Marés está sempre aí presente, né? Eu faço muita referência aos trabalhos dele, e ele fala a respeito, tem um livro dele, um livro não, um artigo dele, junto com uma outra autora, que agora eu não me recordo o nome, mas é a respeito da jurisprudência internacional relacionada à mineração em terras indígenas e na Corte é, Interamericana de Direitos Humanos, então é bem interessante, eu não sei se vocês já tiveram acesso, ou já chegaram a ler, mas eu acho que é bem cabível fazer essas pontuações, porque é um, é um material também muito bom. E também indico é, esse artigo para as meninas que, foram, que falaram da convenção, não, deixa eu ver aqui qual que foi. Não, não é isso não, eu tinha visto esse material também para a apresentação que não foi realizada aqui, mas de qualquer forma é bem interessante. Isso, é, para as meninas que falaram sobre a lei de terras lá e os efeitos e tudo mais, é, quando vocês falavam sobre essa questão da sociedade hegemônica, de todas as consequências que isso gera também, eu sempre me lembrava na teoria de Aníbal Quirrano, eu não sei se, também se vocês já tiveram essa leitura, mas é sempre bom é, reiterar aqui, porque eu acho que tem muito a ver também até com o próprio tema do congresso aqui que a gente se encontra, né, é, depois de 200 anos o Brasil ainda passa por algumas situações lá que a gente sofreu no processo do colonialismo, então é muita ideia é, do, do, do que quando ele fala na questão aquela ali do, do, do poder colonial que, que destrende, então eu acho bem interessante. E aí, somente para terminar da minha consideração, eu quero também a participação de vocês, é, no trabalho sobre o é, protagonismo feminino no mercado de trabalho, eu acho bem interessante, eu acho incrível que a gente sempre tem que ponder, ponderar isso, é, eu só, infelizmente, não tenho contribuições para fazer, porque já é um pouco ali, além do que a gente vem trabalhando, mas eu achei bem interessante também, e, mas, assim, de qualquer forma, a gente, tanto nesse como o do Mulheres e Desastres, está é, naquela situação de pessoas que são consideradas ali, é, que são inferiores diante da sociedade hegemônica. Então, a gente trazer esse tipo de debate é bastante interessante, e também imaginar, é, principalmente quando estava falando sobre Mulheres e Desastres, sobre a percepção que essa sociedade hegemônica tem hoje em dia como só existisse um tipo só de desenvolvimento que é aquele desenvolvimento que a gente traz como econômico. a mesma coisa, o que justifica a mineração, por exemplo. Então, só vê que o único desenvolvimento possível é isso, é esse que a gente tem que seguir e esquece a questão e o tanto que as outras pessoas sofrem com esse desenvolvimento. No caso mesmo, como foi apresentado, as mulheres, né, que após é, esse desastre de bombadinho, ali, em situações deploráveis, de não conseguir ter acesso à água, a uma alimentação, e até mesmo nem trabalho por causa disso, né, então são aquela, aquela coisa assim bem complicada, e também me lembra aquele o livro do Armista Sen, que fala sobre desenvolvimento como liberdade, que, que é bem interessante também, e é essa questão, né, que por um, por, um, por um lado a gente tem desenvolvimento, mas por outro a gente tem retrocesso, e até que ponto a gente tem que Realmente só buscar esse desenvolvimento econômico e simplesmente ignorar o restante, né? Então, de parte da minha consideração é isso: os trabalhos foram muito bem, as aplicações também foram muito boas. Eu gostaria de saber mais um pouco da opinião de vocês, o que vocês têm que debate, para assim depois a gente seguir para o próximo topo. Fiquem à vontade, tá? Para poderem falar. Pois é, Guilherme, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Eu não falei ainda, mas preste atenção aqui no trabalho de vocês, muito legal. É, eu a, me voltarei para quebrar um pouco o gelo. É, eu queria fazer uma pergunta para a Érica e para a Júlia, no tocante ao trabalho sobre a lei de terras e os militantes de direitos humanos no Brasil, que são vítimas recorrentes de crimes. Né? É. Eu sei que não é exatamente esse o objeto do trabalho de vocês, mas enquanto vocês estavam falando sobre o caso do Gabriel Pimenta, o assassinato dele, é, eu realmente percebi que é uma, uma questão recorrente, dado que só nesse ano a gente teve o caso do Dom Phillips, Bruno Pereira, alguns anos a gente teve Marielle, lá atrás teve Dorothy Stang e tal. É, e, enquanto isso, nós temos um, um instituto na Constituição, que seria o incidente de deslocamento de competência pela Justiça Federal, que nunca foi usado para, em teoria, ajudar a investigar esses crimes, né, tirar da justi Justiça Estadual o, a investigação desses crimes, passar para a Polícia Federal. É, e Enfim, em alguns casos, eu sei que também teve uma resistência, no próprio caso da Marielle, a, a família da vítima não quis, que, que fosse levada à questão, mas como vocês estão um pouco mais por dentro desses, desses crimes contra é, ativistas de direitos humanos, eu queria saber de vocês se vocês acham que isso é uma ferramenta viável, se ajuda, se atrapalha, enfim, alguma coisa nesse sentido. Oi, Guilherme, tudo bom? Então, eu acredito que sim, pode ser uma ferramenta muito útil, principalmente quando a gente analisa ali o contexto do Gabriel, que foi no sul do Pará, né? E a gente percebe que, principalmente na Amazônia Legal, a gente tem uma falha estatal muito grande, em que a gente não consegue alcançar, por exemplo, Defensoria Pública, Ministério Público, na maior parte dos interiores. Então, acho que sim, seria uma ferramenta muito interessante na investigação desses casos. Mas também, é, um outro ponto interessante dessa condenação do Brasil é a reabertura de casos, mesmo que prescritos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando tiver uma condenação mas a gente sabe também que para um caso chegar numa corte internacional demora muito tempo, principalmente como esse caso, a gente viu que teve uma condenação depois de 40 anos. Então, assim, é, a gente pode trabalhar com vários me mecanismos e instrumentos que possam evitar esse tipo de, de situação. Então, um deles também é, por exemplo, reforçar a proteção desses defensores, né, porque a gente sabe que tem toda esse, essa parte de ameaça, então, tem um mecanismo é, interno que possa fazer essa proteção corretamente. E eu esqueci de citar durante a apresentação é, que tem um acordo que chama Acordo de Escazu, que ele é o único acordo internacional que prevê a proteção de defensores ambientais dentro do país. Ele ainda não foi ratificado pelo Brasil, não, não passou pelo procedimento correto ainda, mas seria um ponto interessante para a gente cobrar do Estado brasileiro uma proteção dos defensores ambientais. E quanto ao caso do Dom e do Bruno, eu gostaria também de destacar que eu fui colega do Elieze Marubo, na Universidade do Estado do Amazonas, e que é muito importante a gente trazer as pessoas indígenas quilombolas também para as universidades, que elas passam a defender de uma forma muito diferenciada é, esses direitos, não só territoriais, mas culturais, e toda a vivência desses povos também. Obrigada. Espero que tenha respondido também. Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma dica aí para fazer demais colegas? Pois não, pode falar. Só uma, uma dica que a gente está nessa semana, em novembro, né? A Mídia Ninja está disponibilizando no canal do YouTube, é um, um filme que chama Veratupã é o fogo sagrado, que é um Guarani que, enfim, tem 110 anos, aí ele abriu as portas do xamanismo dele, onde ele explica um pouco do que eu busco falar no meu artigo, é, sobre essa, esses espíritos presentes, cotidianos, assim, é muito legal, e esse filme está aberto por 10 dias para assistir agora no YouTube, depois ele fecha, acho que vai para prêmios, enfim. Então, fica a dica, hein? É, Tupã é o fogo sagrado. Coloca no chat aí para a gente também, tá porque aí depois a gente pega e é interessante para a gente assistir. Muito obrigada, viu? Mas alguém quer fazer alguma? Gabriel? Eu queria aproveitar que o Erivaldo comentou aí, ou, e mencionar que a respeito do... Do pesquisa eu não posso afirmar como qual seria uma consequência jurídica a respeito da tratativa da religiosidade própria dos povos tradicionais quando de uma consulta prévia da do, do Convenção 169. Mas se a Convenção 169 é legislação, tem força, então seja difícil, complexo ou não, é obrigação do Estado arranjar um jeito de consultar em relação à sua religiosidade própria. Inclusive, é para isso que serve a Convenção, para reconhecer que os povos têm uma perspectiva diferente da realidade e se essa perspectiva é difícil, complexa ou alienígena para a cultura hegemônica, que seja, tem que levá-la em conta de acordo com a interpretação deles. Então, talvez seja necessário, eu não sei, formar pessoas de povos indígenas que possam reinterpretar as suas vivências religiosas para daí oferecer para o judiciário se aquilo é uma interpretação válida ou não. Mas alguma coisa o judiciário precisa agir de maneira a arranjar, porque é obrigação, sim, do Brasil levar em conta esse tipo de perspectiva. Já aproveitando a fala do Gabriel aí, mas o que me remete muito aqui é a problemática do Brasil hoje em dia são as efetivações dos nossos direitos, né, a gente vê isso tanto em âmbito de legislações internacionais que são aqui colocadas, como a nossa própria Constituição Federal. Então, a, a, o nosso maior desafio está justamente nisso. Mas eu concordo com o que você falou, e assim, a gente tem que entender também que nós estamos falando de povos tradicionais no plural mesmo, porque não é uma comunidade indígena, não é apenas uma comunidade criombola, são várias dentro dessa totalidade, e pelos protocolos, pelas determinações legislativas, a proteção é de todos, independentemente da forma que eles virem a a realizar. Inclusive, eu estou até dando uma adiantada no que seria meu tema de trabalho aqui na apresentação, mas é é interessante porque eu acho que descobri muito bem aqui, certo? Mais alguma consideração que alguém queira fazer? Bom, acredito então que a gente possa prosseguir para o nosso segundo bloco, naquela mesma logística, é, temos aqui a quantidade de Quatro trabalhos para serem apresentados, dez minutos para cada, e depois disso nós iremos fazer também mais algum debate, tá bom? É, alguém do bloco B, o Yuri, a Vitória, o Guilherme, gostaria de iniciar? Eu posso iniciar. Então, tá certo. Guilherme, deixa eu só apresentar o seu trabalho para você poder iniciar, tá bom? Bom, é, teremos agora a apresentação do Guilherme Silva Peixoto Gomes, com o tema, a superação do paradigma antropocêntrico pela via legislativa, o caso do mar menor. Obrigada, você tem 10 minutos. Obrigado, estou começando a contar o meu tempo agora. É, boa tarde, todos e todas, novamente. Meu nome é Guilherme, eu sou mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. É, eu, tradicionalmente, não pesquiso a área de conflitos socioambientais, eu, é, mas eu fui indicado pelo professor, coordenador do, do meu curso, que é da área é, da sala de pesquisa, a participar desse evento e, e comecei a pesquisar e, e estou me interessando bastante. Então, eu estou um pouco perdido ainda na bibliografia e vou poder aproveitar muito se vocês puderem me indicar alguma coisa. É, meu trabalho é sobre um, um caso recente de uma lei que foi aprovada na Espanha que reconheceu o, a personalidade jurídica de um ecossistema, e passou a considerar, então, um, um sujeito de direitos a lagoa de água salgada, conhecida como Mar Menor, que é realmente um ecossistema bem importante lá na Espanha, é a, ma a maior lagoa de água salgada de toda a Europa, e fica na região de Múrcia. Então, eu escolhi esse título para o trabalho, é, da superação do paradigma antropocêntrico, porque. A aprovação dessa lei na Espanha é justamente um exemplo disso, né? é, de transformação de um sistema de direito civil que é, identificava apenas o ser humano como sujeito de direitos para um, um sistema de direito civil que admite também que outros seres vivos, ou até mesmo ecossistemas, é, possam ser titulares de direitos. Seria, então, um paradigma biocêntrico. É, essa mentalidade antropocêntrica está muito presente ainda aqui no Brasil é, e, até há pouco tempo, era dominante na própria América Latina. Mas, a partir do, sobretudo, do movimento do novo constitucionalismo latino-americano, nós tivemos alguns exemplos é, bem contundentes de superações desse paradigma. Por exemplo, a Constituição do Equador, que, em é seu artigo 77, prever que a natureza é um sujeito de direitos e aí elenca uma série de direitos de restauração e tudo mais é, que a natureza faria jus. O mesmo valendo para para Bolívia, ainda que eu acho que não de forma tão direta. É, e na própria Colômbia também nós já tivemos alguma evolução nesse sentido, muito embora não tenha sido pela via é, positivada, né, da constituição positivada, mas temos decisões criativas da Corte Constitucional colombiana nesse sentido. Por exemplo, no caso do Rio Atrato, que também é um rio bem volumoso, é, que banha uma região grande da Colômbia, ele foi conhecido como um sujeito de direitos também lá, por uma sentença proferida pela Corte Constitucional colombiana. É, mas, assim, de um modo, modo bem geral e rápido, é, qual que é a importância dessa... Inversão de valores, né? Dessa é, evolução no sentido a um, um sistema biocêntrico. É, e aí, citando os professores Afaroni e Eduardo Gudinas, que foram as minhas maiores fontes na revisão bibliográfica sobre essa parte do trabalho, é, eu cito dois principais fatores que eu acho interessantes para ilustrar essa questão. Primeiro, é, com relação ao estudo de impacto ambiental. É, o pessoal da, da Convenção 19 até menciona estudos pelo, pela, de, de impacto pelo aspecto cultural, pelo aspecto das populações originárias que vivem nas regiões que, por vezes, são objeto de, são, são objeto de desejo por empresas e pelos próprios estados desenvolvimentistas para grandes obras de infraestrutura. Mas, é, falando especificamente do, do, da questão do impacto ambiental, a gente vê que esse, esse estudo por vezes ele é deixado de lado, ele é feito de uma forma muito superficial no status quo, é, inclusive aqui no Brasil. É, mas a partir do momento que você admite o ecossistema como sujeito de direitos, como foi o caso é, do Equador, da Bolívia, e também é, do Mar Menor na Espanha, é, você coloca um ônus muito maior na autoridade pública que vai ter que é, mediar esse procedimento. Porque você passa a acreditar que aquele ecossistema, ele não é completamente conhecido ainda. Você não, não mapeou, não catalogou ainda todas as espécies que vivem na região, é por exemplo, na Floresta Amazônica temos muita coisa a ser descoberta ainda. Então, você passa a ter menos certeza ainda sobre como aquela obra, é, em larga escala, vai poder impactar a vida desses seres vivos e as próprias relações ecológicas do local. então passa a ser mais rigoroso é, esse processo de, de licenciamento ambiental. E, além disso, é, um outro exemplo bem interessante é a questão da reparação dos danos ambientais, né? Porque, no, dentro do paradigma antropocêntrico, como você resolve um problema de um acidente ambiental? Em geral, você vai indenizar aquela população humana que foi afetada por meio de pagamentos de, de, de indenizações é, é, em dinheiro. É e por vezes vai ter alguma política de reparação, mas quando você inverte essa lógica, essa filosofia é, de antropocentrismo para o biocentrismo, você passa a colocar também um ônus muito maior à questão da reparação. Então, é, acordos com as populações que simplesmente prevejam indenizações para a, as pessoas atingidas é, serão insuficientes dentro de uma lógica biocêntrica, e será necessário um esforço bem maior das das autoridades das empresas envolvidas na reparação do dano efetivamente causado. Então, passando para o caso do Mar Menor especificamente, é, como eu falei, a maior lagoa de água da Europa tem um é, impacto ambiental bem importante lá na Espanha, e além que o considerou um sujeito de direitos, foi aprovada por iniciativa popular, Lei 19 de 2022 com mais de 500 mil assinaturas tendo estão sendo reconhecidas. Eu acho que é ainda mais um fator considerável e interessante de, de estudo, né? como teve uma, um amparo popular essa inovação legislativa. É, enfim, e uma questão que eu abordo no, no trabalho é como a lei do, do Mar Menor, que é o objeto central do estudo, ela tem a capacidade de tratar do tema da proteção ambiental e da superação do antropocentrismo de uma forma mais detalhada do que os exemplos que a gente tinha visto até então. Porque as constituições são tradicionalmente vistas como um documento que deve ser sintético, resumido, genérico, abrangente, é, e o mesmo valendo para as decisões judiciais. Então, ainda que nós tenhamos exemplos fortes de avanços nesses campos, é, eu entendo, especialmente a partir desse caso do Mar Menor, que, idealmente falando, nós deveríamos ter também é, a edição de leis que reconhecessem a personalidade jurídica de determinados ecossistemas. É, e eu sonho especialmente com isso, porque aqui na região do Rio de Janeiro a gente tem a Baía de Guanabara, que está há décadas para ser despoluída, e talvez com uma aprovação de uma lei nesse sentido, que é reconhecer esse conceito de direitos, nós antes tivéssemos, finalmente, algum avanço nesse sentido. É, especificamente, no caso do Mar Menor, é, a lei da Espanha, que o reconheceu como serviço de direitos, previu os direitos de existência, proteção, conservação, manutenção, evolução e restauração. E descreveu cada um deles. Ela também definiu detalhadamente os limites geográficos do, do lago e criou comitês de representantes, que seriam autoridades regionais, do, dos departamentos, dos municípios da localidade do Mar Menor, é, criou um comitê científico e também um comitê de guardiões, que seriam é, pessoas eleitas, moradores eleitos da região, que passariam a representar judicialmente a, o Mar Menor. É, realmente é bem interessante, é algo além do que a gente vê aqui, em que nós temos um direito difuso na Constituição, a, a proteção e ao meio ambiente equilibrado, é, mas que nós não vemos essa estrutura, esse poder sendo conferido aos cidadãos da região afetada por, por mudanças ambientais e, e poluição. É, então, eu vou concluindo no sentido de que eu acho que o caso do Mar Menor, de uma análise da lei aprovada lá, ela mostra para gente como é importante um trabalho legislativo no sentido da superação do paradigma antropocêntrico, é, não, é, sem querer, enfim, é, criticar o constitucionalismo latino-americano, ou mesmo o ativismo judicial nesse sentido, são passos importantes, mas eu acredito que ser, será mais importante ainda em, em conjunto com o trabalho é, legislativo nesse sentido. Então, é mais ou menos isso que eu queria expor. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme, parabéns pela apresentação. Bom, seguindo, nós temos mais três trabalhos para serem apresentados, é, e aí eu gostaria de saber se quem gostaria de ser o próximo, o Yuri ou a Vitória? Seria. Bom, pode começar então, lembrando que você tem dez minutos, tá bom? Boa apresentação. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Parabéns àqueles e aquelas que já fizeram suas apresentações. Eu peço desculpas de antemão, estou utilizando meu celular, o meu computador está né? em Mato Grosso do Sul, estou por aqui em Minas Gerais. Uh, meu nome é Yuri, sou graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo, atualmente mestrande em antropologia. Sou pesquisador associado à Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, e membro do Grupo de Pesquisas e Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos. Considerando o tempo, né, é um pouco curto para a gente poder falar, eu preparei um textinho, né, para que eu pudesse ler para vocês, e peço licença, então, para vocês, para que eu possa fazê-lo, a leitura dele, então. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar os organizadores e as organizadoras do primeiro congresso Conflitos Socioambientais, a questão socioambiental nos 200 anos do Brasil. Acredito que é de suma importância os debates e os desrepensamentos a que este evento se propõe, sobretudo considerando os últimos anos é, e o cenário político do país, em que essa discussão foi potencializada por pesquisadores e pesquisadoras, e não apenas, e agora nos juntamos para desrepensar sobre disputas, violências, ausências e emergências incutidas nas dinâmicas socioambientais do Brasil. Foi com muita satisfação que recebi o aceite do resumo para ser apresentado neste congresso e nesse GP. As minhas flanações serão muito menos de ordem de algo já concluído e muito mais na intenção de ouvi-los e ouvi-las para possíveis complementações de um trabalho ainda em andamento e é indispensável dizer que aqui a minha fala será e é atravessada por alguém que me por, por algo e por aquilo que me localiza e situa enquanto sujeito. O olhar é de alguém da antropologia que é umbandista, inclusive do mesmo Iliaie, ao qual centro a minha análise e a discussão enquanto locus. O trabalho intitulado Purificar o Hétis Umbandista, repensando e pensando a Orientalidade e os desusos e usos do espaço a partir dos conflitos socioambientais e ambientais, ainda que oficialmente conche como único autor, várias são as interlocuções que o tornaram e o tornam possíveis sejam essas interlocuções humanas ou não humanas? Como os povos de santo se mobilizam para reduzir os impactos e conflitos socioambientais? Enquanto comunidades tradicionais, qual a consciência ecológica que estão conquistando a partir do culto dos orixás e inquices que são a própria força da natureza? De forma genérica, seria difícil conseguir universalizar e dar conta de responder a essas perguntas. Portanto com o olhar polido de um antropólogo, falo e descrevo de e um lugar situado, um recorte de um espaço, uma microgeografia cheia de relações dentro de uma geografia maior. Falo do Ilê Aê de Oxóssi, terreiro de umbanda com mais de uma década de existência, localizado em Viçosa, cidade no interior da zona da Mata Mineira. Poderia a mim, enquanto pesquisador e não mais o nativo daquele campo, muito embora não saiba se exista a possibilidade de desarmar as bagagens, questionar qual consciência ecológica e sustentável vocês almejam? Contudo, é, me parece muito mais efetivo questionar por que vocês fazem assim? Obviamente que o fato de eu ser um nativo do campo e daquele locus me propicia e me propiciou uma facilidade no acesso e contatos. Ao trilhar caminhos metodológicos a partir de entrevistas semi-estruturadas é, e observação participante no método etnográfico, essa informação não pode ser oculta, pois meu olhar foi polido e acurado de modo que eu conseguisse ser visto como um pesquisador e não como membro da casa. E tornar nativo o que lhe é familiar exige maturidade e bons caminhos teóricos metodológicos. Ao mobilizar como referencial teórico os conceitos de sustentabilidade, ecologia e meio ambiente, tento evidenciar as relações existentes entre recursos renováveis ou não, reutilização e as interações cambiáveis entre seres humanos e não humanos, como a natureza, por exemplo. a cosmologia e cosmogonia urbanista. a natureza é viva, ela tem agência e reage aos efeitos impressos sobre ela. Portanto, purificar o etos urbanistas e repensar, pensar, os desusos e usos do espaço é fundamental. Acredito, as experiências e compreensão cognoscente da orixaridade por parte dos membros e das membras do Ili Aide Oxóssi possam se tornar referências para outros terreiros de culto aos orixás. Chamados à luz da consciência ecológicas e por que de haver uma lógica incongruente entre a verdadeira Umbanda que cultua a natureza e os usos inadequados dos recursos oferecidos por ela, desde o grupo de estudos iniciais, os médios do terreiro supracitado são convidados e convidadas a aderirem e pôr em prática aquilo que lhes é ensinado, e não apenas um terreiro, mas em suas vidas cotidianas, pois ser um bandista é viver e experienciar dia a comunhão com os orixás que regem o seu ori, a sua cabeça. Tudo é reaproveitado. Os ebós e os pades, comidas, são utilizados para extercar as ervas, quando em estado de matéria orgânica. As ervas secas, já impossíveis de tirar sua seiva vegetal para os banhos de axé, tornam-se grandes mestras da, da, da defumação, enquanto o ritual obrigatório. Copos plásticos para consulentes em sessões abertas é impensável. impensável. Os copos disponibilizados são de vidro, lavados e reutilizados. Mesmo no período de maior contaminação e transmissão da Covid-19, e com todas as restrições possíveis, é, o convite era para que consulentes e médios levassem suas, suas próprias garrafas de água para evitar contaminações ou distribuições de descartáveis. Os ventiladores só são ligados em caso de necessidade extrema, bem como as luzes do, do espaço. A coleta de água de chuva para banhos. Os consulentes são convidados também a levarem sua própria garrafa, de água para, sua própria garrafa para armazenar é, armazenamento de banhos indicados e sua própria sacola. Essa estratégia tem funcionado e a educação ecológica precisa ser estendida àqueles e aquelas que acessam o templo, quando não sendo um médio. Em casos raros de sessões fora do templo físico, como nas matas ou caixueiras, por exemplo, as garrafas, cigarros, charutos, copos, são recolhidos após o término do, das sessões por todos os membros é, e descartados no lixo. É, nesses casos, né, os pades e os ebós são oferecidos na, na natureza como forma de pedido, pedido de licença e sustentação do axé, em folhas de mamonas ou bananeiras, e as bebidas em cuias de coité ou coco. Velas e plásticos, como o fio de nylon, é, das guias e as miçangas, são descartados no lixo, bem como instrumentos de louças e argila. Apenas minerais e materiais que se transformam em matéria orgânica vai para a natureza. Mas o que isso tem a ver com os conflitos socioambientais e ambientais? A, oficializa a oficialização da Umbanda ocorre há 114 anos atrás, muito embora Orixá seja Orixá, Desde que mundo é mundo, desde que rio é rio, desde que mar é mar, desde que pedreira é pedreira, e assim por diante. Ao discutir conflitos socioambientais nos 200 anos do Brasil, estamos falando também de práticas e usos e desusos do espaço, outrora extrativizados de outra forma. Para 2022, não cabe aos umbandistas as mesmas lógicas de entregar espelhos no mar, destruir a ecologia aquática barra marinha com alfazemas, poluir visualmente as encruzilhadas e caixoeiras com vidradas e garrafas. Em fundamento, não se mexe, diz minha de santo. Mas tem coisas que podem ser modificadas, porque se a natureza acaba, não tem Umbanda, não tem candomblé, não tem axé. É necessário uma nova consciência ecológica, como chama a atenção o teosofista Roberto Peixoto. É incompatível com a cosmologia e a cosmogonia da Umbanda não saber desusar o espaço à moda de nossos antepassados. A religião precisa se adequar ao novo mundo, às novas agendas ambientais e sociais. É preciso questionar aquilo que parece cristalizado e, abre aspas, tradicional, fecha aspas, quando o meio ambiente clama por socorro. Ou discutimos e revemos a originalidade e a consciência que estamos em busca, ou seremos coautores de uma política ecocida conosco mesmo agradeço aqueles e aquelas, aqueles e aquelas que até agora me ouviram e novamente meus parabéns pela potência do evento e pela oportunidade de Deus repensar com vocês a implicação indissociável entre religião e conflitos socioambientais e a importância desse debate para novas agendas de estudos Muito obrigado a todos todas e todos muito obrigado euri parabéns pela apresentação é... Vitória o seu trabalho é o próximo está aí na sala, eu vi que você caiu, mas acho que já retornou, né? Sim, é, aqui está chovendo um pouquinho, aí eu estou nos dados aqui do celular para poder conseguir acessar. É, meu nome é Vitória Nath Santos, eu sou estudante do terceiro período da Universidade de Direito, aqui de Diamantina, de Minas Gerais. Essa é a minha primeira pesquisa, e o meu orientador mandou, né, o evento, o congresso, e eu quis participar para ter conhecimento e buscar mais, né, como tonelista da faculdade. Meu tema, eu falo sobre a injustiça ambiental e as ameaças aos direitos individuais e coletivos. É, a princípio, a gente estudou é, que, pelo livro de Beck, que todo mundo vai sofrer, né, com a degradação do meio ambiente, sendo a longo, a curto prazo, essas consequências vão chegar a todos. Entretanto, a gente notou, com, com a medida que a gente foi estudando e com artigos, que certas populações vão sofrer mais com, degradação, com essa degradação ambiental do que outras. E isso não se dá de maneira natural. Né? A população que são mais pobres, que são minorias, elas são alvo da, das grandes empresas para poderem inserir ali a sua atividade de exploração. É, um grande exemplo disso que eu posso trazer, que a gente estudou, foi a produção de cimento na, na cidade de Fercal, no Distrito Federal, perto de Sobradinho, e ali é uma cidade, uma comunidade muito pobre, com uma indústria muito grande, produzindo é, uma quantidade enorme de cimento, que causa é, poluição do ar, que consequentemente afeta a saúde daquela população né porque o ar fica mais seco é, o relatos né no artigo que a gente leu da da Metanha, ela fala que a população tem que é, ficar com a janela fechada o dia todo e dormir com um balde de água dentro do quarto para assim conseguir respirar outro exemplo que eu não trouxe por resumo é, que é até de fora, que é um caso na Argentina Da produção de soja transgênica Ali também se tinha uma injustiça ambiental A população estava exposta A grande é, exposição a agrotóxicos E um padre começou a investigar O que estava que ocorrendo ali Porque tinha muita gente adoentada Muita gente morrendo E assim, ele foi em casas Batendo em porta em porta Entrevistando o pessoal procurando saber e aí descobriu que era por conta dessa é, produção da soja transgênica e dos agrotóxicos agrotóxicos que eram utilizados né e aí é, a gente traz uma ponte com direito que essa injustiça ambiental ela é um fica se torna um caso de saúde pública população ela sofre essas consequências e além de tudo é, a gente tem o, o artigo 5 que são os direitos fundamentais, como direito ambiental, né? Sendo um direito ambiental, o que é muitas vezes esquecido. E essa, essa população que está ali exposta a é, esses riscos ambientais é, não tem ampara, é, amparato do governo. Às vezes, por não ter conhecimento, é, é, as empresas vão colocar as suas indústrias ali. E, dependendo dos sujeitos envolvidos, a legislação é aplicada de forma diferente. Há uma nova interpretação, a lei deixa de ser aplicada. O é, um exemplo também, é, que a gente usou no artigo, foi a, numa siderúrgica no Rio de Janeiro, que foi implementada, e para que ela pudesse estar ali, é, foi contra a legislação. Né? E aí, a gente tem o artigo 225, que garante um meio ambiente equilibrado, sadia, qualidade de vida a todos, é, pre preservar também para futuras e pre presentes gerações, o artigo terceiro, que fala da erradicação da pobreza, marginalização e o artigo quinto também, que, é o direito, que são os direitos fundamentais, mas esses direitos eles são garantidos de maneiras formais e não concretas, e não concretas para esses indivíduos que estão ali numa zona de sacrifícios, né, que são denominadas, né, tem um conceito, a zona de sacrifício, as localidades que sofrem uma degradação ambiental maior do que outras. É isso, meu trabalho, um pouco inicial ainda, meu primeiro projeto de pesquisa e de muitos. Parabéns Vitória pela apresentação, e é isso mesmo, é o primeiro de muitos, é sempre bom a gente estar tá acompanhando você nessa primeira apresentação aqui, que foi muito bela, inclusive, inclusive seu trabalho também, muito bem escrito, então parabéns, viu? Bom, muito obrigada. É, de nada. Como não te, a que estava faltando não chegou, a gente vai agora passar para o final que eu deixei para o final, para deixar a apresentação de vocês acontecerem antes, que é a apresentação do meu, de um trabalho também que eu, que eu estou realizando aqui, é, que envolve o meu mestrado. E aí, para poder iniciar, gostaria já de começar a apresentação, como se fosse também qualquer um dos demais que estão apresentando aí, né? Bom, primeiramente, é, eu me chamo Milena Guimarães, faço parte do programa de pós-graduação em Direito Agrário aqui no FG, então, eu estou falando aqui de Goiânia, o meu tema desse mestrado envolve, como eu já havia falado anteriormente aqui, mineração em terras indígenas e os problemas que esses povos indígenas têm, é, principalmente voltado para o âmbito sociocultural com a mineração realizada em suas terras. E aí a parte do meu trabalho hoje ele está voltado mais para o âmbito cultural, que, que envolve realmente o reconhecimento destes direitos culturais em relação aos povos indígenas. Então, eu trato a respeito é, justamente dessa proteção dos direitos culturais que nós temos é, aos povos indígenas aqui no Brasil. E aí, é, para iniciar alguns pontos interessantes, principalmente quando a gente volta para a legislação no âmbito constitucional, a própria Constituição Federal de 88, ela foi uma Constituição que quebrou muitos paradigmas, tanto em relação ao tratamento dos povos indígenas, como também aos reconhecimento de questões culturais. E o ponto interessante é que essa, esse âmbito cultural, ele envolve tanto especificamente lá no capítulo, quando destina para os povos indígenas, mas não somente para esses povos, como para outros povos tradicionais, e o entendimento é que esses direitos constitucionais são dispostos a todos. Como exemplo, nós temos o artigo 215 da Constituição Federal, que trata exatamente sobre esses direitos culturais, e lá, é, diretamente no parágrafo primeiro, ele fala sobre essa especificidade dada em relação aos povos indígenas originários, justamente pela condição que eles se encontram. E aí, complementando esse mesmo capítulo da Constituição, logo depois nós temos o artigo 216, que fala um pouco a respeito do, dos patrimônios culturais. Independentemente de como ela se dê, independentemente da forma que, que ela aconteça, até porque a gente tem que imaginar que o Brasil é um país formado por uma diversidade e a gente tem que sempre levar em consideração e ter uma Constituição que lá no, no seu artigo praticamente destina um capítulo todo voltado para o reconhecimento dessas Constituições é bastante interessante. Então, é algo que a gente tem que realmente é, agradecer pela, pela situação de, de, desse reconhecimento. Mas, o porém, no meio disso tudo, assim como eu também já havia falado anteriormente quando eu comentei sobre algum trabalho, é que hoje em dia a gente passa por uma questão de inefetividade desses direitos. Os direitos estão na Constituição, porém a gente não consegue ter uma efetivação, o que faça com que eles não sejam cumpridos. E é interessante, porque dando é, uma logística mesmo na continuação que nós temos lá na, na Constituição Federal, o artigo 231 também é um, um capítulo que se destina então, somente o tratamento dos povos indígenas, lá ele dispõe de diversos parágrafos a respeito disso, principalmente é, é, esse reconhecimento com o povo, é, que faz parte da história brasileira, mas a gente sabe que muito a gente não tem cumprimento. E aí, fazendo já uma referência em relação à mineração, só para vocês terem um exemplo, lá no mesmo... No, no, artigo 231, parágrafo 3 ter, ele fala sobre a possibilidade da mineração em terras indígenas, mas fala que precisa de uma legislação para isso, porém essa legislação até hoje não ocorre, quando ela veio a ocorrer, alguns projetos de leis que voltam para essa temática, sempre estão afadadas a vir com pensamentos econômicos de desenvolvimento que não leva em consideração esses povos indígenas, né, e aí mesmo assim, não tendo essa legislação, a mineração ocorre hoje em dia de forma ilegal. E muitas vezes o Estado, ele, ele corrobora com essas situações, ele é omisso. Então a gente tem a maior prova de que muitos desses direitos não são realizados. E da mesma forma a gente tem os direitos culturais. Por que que é essa ideia? Porque os direitos culturais, por mais que estejam lá, tanto no artigo 215, destinado a todos, como especificamente lá no artigo 231 da Constituição Federal, como eu falei, eles não são efetivados... Principalmente quando a gente trata de povos indígenas E a primeira coisa que, que que remete é justamente a questão de preconceito Que nós temos com esses povos indígenas e essas comunidades E principalmente a, a ideia de que a sociedade hegemônica tem na intenção De integrar esses povos à nossa cultura Como se eles fossem algo diferente da gente No sentido de como se eles fossem inferiores Porque realmente são realidades culturais diferentes Mas mesmo assim elas devem ser respeitadas e aí, é, nessa questão também, de forma internacional, nós temos a própria Convenção 69 da OIT, que já foi muito bem debatida, sim, aqui, e conforme outros colegas aqui apresentaram a mesma situação de garantia desses direitos, também aos demais profissionais, tradicionais, mas a questão aqui é justamente essa falta de efetivação. Infelizmente, é, no meio de todo esse período, algumas leis que nós pensamos que poderiam abarcar e proteger essa situação dos povos indígenas, como, por exemplo, o próprio Estatuto do Índio, vem, mas não vem efetivamente fazer o seu papel diante da proteção desses povos, porque até mesmo pela ideia da construção de quando esse, esse Estatuto do Índio foi realizado, nós temos muitas ideias integracionistas que fogem totalmente à lógica e mesmo depois, sendo recepcionado pela Constituição de 88, continuou ainda com as mesmas medidas legislativas. Então, a gente não consegue superar essa questão. E aí, só para finalizar a ideia aqui, é, essa cultura indígena, ela está está sendo defendida, mas ela precisa realmente ser entendida como algo que é necessário para a nossa vivência hoje em dia, principalmente como país, como sociedade. E principalmente para a gente tentar é, trazer aquela ideia de quando a gente fala reconhecimento das culturas indígenas, não é apenas é, um tipo só de cultura, porque como eu também já havia falado anteriormente, nós temos várias comunidades indígenas que têm pensamentos e formas diferentes de viver durante todo esse período. Então, é reconhecer todas elas e o Estado, através da lei e através de todo o seu organismo, dar efetivação a isso, no sentido de reconhecimento para que todos possam viver a, a vida conforme eles entendem. E aí, é, finalizando, também temos a ideia, é, deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu, que eu gostaria de falar aqui. Não, acho que não, não mais é isso, mas é justamente essa questão da, da proteção cultural dos povos indígenas e levar em consideração que esses povos, diferentemente da sociedade hegemônica, da sociedade dominante, tem é, tipos de pensamento, de vivência diferente, principalmente quando a gente fala em relação à terra, porque eles consideram a terra de forma totalmente diferente é, dessa sociedade hegemônica, e a gente deve respeitar isso como se fosse um elemento da sua cultura, até porque a terra é um elemento fundamental para que esses direitos, para que, as, para que a, a forma cultural dos povos indígenas seja obedecida. Então a gente tem que pensar bastante nisso, e até mesmo os demais elementos da natureza. Então, no de como conclusão desse trabalho, é, voltado principalmente na área cultural, hoje em dia, por mais que a gente tenha alguns amparos em relação aos direitos culturais indígenas aqui no Brasil, infelizmente eles não são efetivados, e pelo contrário, a gente vê reiteradas situações de descumprimento dessas matérias, o que é bem ruim, porque nem mesmo a Constituição está sendo obedecida, e a gente vê até mesmo falas, até mesmo do do, do presidente, que fala que vai, é, não vai demarcar nenhuma terra para, para indígenas, e violando a Constituição, e é como se isso fosse algo normal. Então, infelizmente, a situação do Brasil é essa, mas a gente tem que buscar justamente pela efetivação desses direitos, e também a sobrevivência dos povos indígenas. Então, terminando a minha apresentação, é, não tem mais nenhum aqui que... que para fazer essa apresentação, mas aí eu gostaria de dar continuidade ao nosso debate, desse último bloco aqui, então quem quiser já falar alguma coisa, mas antes também, é, se vocês não importarem, eu co começo com algumas considerações, e primeiramente, em relação ao trabalho do do Guilherme, assim que você iniciou o seu trabalho, até mesmo quando eu estava fazendo a leitura, o primeiro autor que eu já pensei é Eduardo Godinas. Eu até falei, ah, ele pediu de referências, eu vou dar ele, aí depois eu vi que você já estava utilizando, né? Mas de fato é um ator, assim, maravilhoso, eu me deparei com os livros dele durante a minha pesquisa, eu também utilizo bastante ele no meu trabalho, até porque eu trabalho com essa questão... Da sociedade hegemônica impor mineração em terras indígenas e acabar afetando esses direitos socioculturais. E ele trabalha muito aquela ideia mesmo do biocentrismo, formas alternativas do que a gente tem. Então, eu acho que é um trabalho interessante. Como você acabou utilizando desse tema que eu tinha, desse livro que eu tinha pensado em te indicar, é, no momento assim não me veio mais de nenhum outro na cabeça, mas essa coleção de livros da mesma forma do Eduardo, que tem do Eduardo Godina, se não me engano, da editora Elefante, posso estar enganada aqui, mas ele tem uma série de livros nas mesmas temáticas, que tratam muito a respeito sobre essas possibilidades alternativas. É, então, eu acho interessante você dar uma olhada, inclusive, eu acho que são livros belíssimos, alguns deles até mesmo voltados pela mineração, como até mesmo do, do Araóz, que eu já tive contato também, é bem interessante, mas eu acho que nesse sentido aí são livros que você possa vir a pesquisar, já que você entrou agora nessa temática ali de direitos socioambientais, que é bem interessante, eu acho muito válido, né? É, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a, a indicar para os demais trabalhos. Em relação ao trabalho da Vitória, foi da Vitória, é, eu achei bem interessante porque eu acho que reflete muito também até mesmo o, a situação do Congresso sobre os problemas que nós vivemos enfrentando até mesmo 200 anos depois, né, de, do período que, desse processo brasileiro, e essa realidade que você trata é, da injustiça ambiental, ela é realmente muito visível. Não é à toa que todos os trabalhos que nós tivemos aqui envolveram essas minorias que vêm sofrendo com essas questões, principalmente povos originários, povos indígenas, mulheres. Então, realmente é uma realidade que nós temos hoje em dia, e a gente precisa buscar alternativas, principalmente nós, assim, é, falando por mim e mais alguns aqui, relacionados a operadores do direito, alternativas de poder modificar essa situação e poder justamente proteger esses povos que são minorias apenas na forma de falar, né, de, sabemos que são aí repleto maria da nossa sociedade, mas que vem sofrendo muito com a questão ambiental, mas a gente remonta aquela ideia de que muitas vezes as pessoas não estão pensando nesse desenvolvimento social, som, somente nessa questão do desenvolvimento, é, econômico que acaba afetando esses povos então ali a gente tem uma estrutura física que é muito difícil a gente ser quebrada infelizmente tá aí em relação ao trabalho do Yuri só para mim para tipo, terminar em relação à minha parte é, gostei muito dessa fala, e realmente faz super sentido, e tem muito a ver com o que o colega anteriormente, o Orivaldo, se não me engano, também tinha falado, mas agora em perspectivas diferentes, né, lá ele tratou um pouco a questão dos xamãs, e agora você vem do Orixás, mas é, acho que é justamente essa ideia, a gente proteger esses dois, fazer, efetivar com que esses dois dessas duas é, entidades conseguem ter o seu respeito, até porque a gente trata, assim, de um Brasil muito grande, e a gente não pode imaginar o Brasil apenas na questão da cultura hegemônica, que são a, a, a religião cristã, e a gente tem que ir atrás dessas outras, que também são inerentes muito, a cultura de cada um, então eu achei o seu trabalho também muito legal, infelizmente eu não tenho nenhuma leitura que possa contribuir, porque é um pouco mais ali, mas eu acho que é pensar nessa questão da teoria geral dos direitos culturais, e aí eu já, de forma assim, mais geral, é, tem um autor que trabalha muito isso, que é o Francisco Humberto Cunha Filho, que é o que eu utilizo, por isso que eu indico, mas assim, mais especificamente eu vou ficar te devendo, mas seu trabalho foi muito bom, tá bom? E aí eu gostaria também de saber mais sobre vocês. Já levantaram a mão? Então fiquem à vontade para falar. Eu queria também é, parabenizar vocês. Achei muito importante a apresentação, muito potente a apresentação de todos o trabalho de vocês. E queria só puxar uma em forma de contribuição a para o Guilherme Gomes que em Florianópolis, onde eu moro, tem mandei no link aí no chat a proposta para, para análise, né? Que é um a lei orgânica do município de Florianópolis, ela foi alterada em 2019, 2019 é, incluindo a natureza como sujeita de direitos, que foi é, um, essencial, importantíssimo para para a cidade depois teve vários desastres aqui de mudanças climáticas e um deles foi um rompimento numa micro barragem de tratamento de água de água suja, né, que acabou indo para a lagoa da Conceição e aí, com base nessa alteração da lei orgânica tem se tomado todas as, as decisões. Eu, eu coloco aqui e eu porque eu acho que não passou aí não sei se tu citou ela e aí eu queria Talvez se tenha citado, peço desculpas, porque eu não não peguei. Obrigado. Eu não tinha citado, não, mas muito obrigado, Arnaldo. É, eu não conheci o caso, na verdade. É, é, é, é, é o que o tá está falando, né? O Brasil é um país tão grande e às vezes tem uma lei de algum lugar que a gente não conhece. Mas é bem interessante, depois eu vou dar uma olhada e posso até incluir no trabalho como um exemplo nacional, né? do que eu estou estudando em uma escala um pouco maior na Espanha. É, muito obrigado. É, aproveitando que eu é, tomei a palavra espontaneamente... O, o Guilherme, por... não, só comentar, complementando, é, é que realmente ela não é muito divulgada, essa lei aqui, é de um vereador do PSOL, inclusive, é, com né, um, um grupo de amigos ali que foi construindo isso, e ela foi aprovada na, na Câmara de Vereadores, e eu... Estava acompanhando, assessorei também, eu acredito que os vereadores, quando aprovaram, não sabiam que estavam aprovando. Da... <risos> Se eles soubessem a potência que é isso, que o teu trabalho traz, chama atenção para isso, né? Eu acredito que ela está ainda em silêncio por aqui. Desculpa, ter te cortado. Não, imagina, eu, é, realmente, quando você falou, eu pensei, caramba, como que eles aprovaram isso lá? Porque a gente está num momento é, de eu posso dizer, composição das, do Congresso e das câmaras enfim, municipais de maioria muito conservadora, que dificilmente aprovaria isso, mas faz mais muito sentido, se foi uma jogada ali da, do, do pessoal é, para ludibriar a maioria, eles conseguiram então um passo importante. Mas, é, já passando a um comentário sobre o trabalho da outra pessoa, é, no caso, o trabalho da, da própria Milena, é, eu não sei, Milena, você começou falando sobre é, a nossa Constituição e tal, e como os direitos fundamentais estavam sendo é, abandonados ou não seriam concretizados, especialmente no caso dos povos originários, mas eu não sei se você trabalha a, a ótica internacional, o seu trabalho. Mas eu, eu pesquisava corte interamericana, e tem o caso é, caso comunidade Mayagna, Alva Sting versus Nicarágua é um caso foi o primeiro caso da corte em que ela estendeu o direito de propriedade previsto na Convenção Americana, né que é, o, é o, era o direito de propriedade tradicional assim para incluir as, a propriedade comunal das comunidades originárias e aí caso você não cite é, talvez em nenhum parágrafo sim só comentando acho que pode enriquecer o, o seu trabalho é, eu uso esse livro aqui do do Kai Paiva é um compêndio de, de jurisprudência em de direitos nomes, e aí, às vezes, dá para achar um caso sobre qualquer coisa, inclusive sobre a é, propriedade indígena. Ah, e, inclusive, parabéns pela condução do grupo de trabalho. É, tá sozinha, eu vi que nos outros grupos, às vezes, tinha mais de professor, pode ter sido difícil, mas é, correu tudo bem, graças a Deus. Bom, obrigada pela indicação, é, realmente eu já tinha visto falar, mas eu não trago no meu trabalho, mas é interessante mesmo a gente fazer essas referências, porque eu não tenho muito mais essa pegada é, internacional, porque senão a gente fica muito grande, mas realmente tratar um pouco faz muito sentido. E também já agradeço pela, pela, pelo alogio que você fez aqui na condução, tá certo? Muito obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma situação? Bom, eu acredito que. Ah, Júlia ia falar? Ou não? Porque eu acho que você pensei que você ia falar. Fique à vontade, caso quiser. Oi, acho que fazemos comentários gerais. Na verdade, está falando para o Gabriel falar. Então, é, quanto à consulta da, da natureza. Eu acho muito interessante aspecto, é, a gente considerar né, a consulta prévia feita aos elementos da natureza justamente por conta da separação homem-natureza que a gente vê na modernidade. Então, dá para recomendar um artigo do professor Marés que a gente leu, inclusive, durante o mestrado, que é como o homem se separou da natureza. Qualquer coisa a gente coloca, a gente troca... Como a natureza foi expulsa da modernidade, eu acho Exatamente. que é isso que você está falando, né? Exatamente. Exatamente. E o professor ele traz uns aspectos muito interessantes e a gente pode compartilhar também a bibliografia que foi dada durante o programa do mestrado aqui em Saúde Ambiental e também, quanto à tua parte, é, tu citaste já o Araoz, mas tem uma, uma bibliografia muito interessante também de extrativismos, que eu vou te encaminhar por e-mail, que fala justamente dessa quebra da, da modernidade colonialidade, a América como um espaço de exploração, e eu também gosto muito dessa pegada de sociedades, é, o contraponto entre a sociedade hegemônica e populações tradicionais, porque eu acho que trazer essa visão desses povos para dentro desse direito que foi constituído de uma forma excludente desde o começo, é, traz uma riqueza muito grande para os nossos trabalhos. Então, eu particularmente gosto muito de fazer recorte por povos, por tradições, para a gente entender como o povo funciona por dentro, para depois a gente fazer, é, ver como que funciona esse diálogo. E, se eu não me engano, tem algumas decisões do Tribunal Constitucional da Colômbia Que eles têm alguns, é, o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos Acho que seria interessante também dar uma analisada no direito comparado sobre isso E interessante também esse ponto de religião e cura Porque a gente, por exemplo, é, eu venho de território tradicional de povos indígenas e a gente, cada povo indígena, tem uma concepção diferente do que é o corpo, a cosmovisão, e essa separação do homem e natureza, a gente faz também separação homem e religião, porque é, religião, ela foi imposta, né? ela não é uma questão tradicional dos povos. Então, assim, por isso que é interessante observar essa perspectiva deles, eu acho que alguém citou Viveiros de, Cra de Castro também, que eu acho muito interessante, o perspectivismo ameríndio, quando a gente traz para essas discussões de povos tradicionais também, para a gente poder verificar como que é a construção do ser humano dentro da América Latina? Acho que seriam alguns pontos assim, que seriam, daria para conversar com, com os trabalhos que foram apresentados. No mais, muito obrigada também, a condução foi ótima e parabéns para todo mundo. Muito obrigada, Júlia, suas falas foram muito boas, realmente. E eu achei interessante que, realmente, a divisão aqui foi muito boa. Eu senti que todos, todo meu trabalho tem a ver com todos de vocês, eu não sei se vocês tiveram isso, mas alguma coisa ali a gente dá para aproveitar. E como eu tinha falado anteriormente, essa troca aqui no final é bem interessante, porque a gente já... Eu estou vendo aqui o e-mail que a Júlia me mandou, a gente vai olhando os materiais, a gente vai dando... Foi a Júlia que me mandou? Foi, foi Júlia? Foi. Que havia mandado, então é muito interessante. Então, obrigada por todas as, essas gratificações que vocês colocaram aí. E acho muito interessante essa troca aqui também, tá bom? É, mais alguém quer falar alguma coisa? Então, para finalizar, o Yuri acabou de colocar aqui no chat. Posso ler, Yuri? Caso você não queira, posso fazer essa leitura para o pessoal do YouTube que está nos acompanhando aqui é, ver o que você falou. Adelê, fique à vontade. É, o Yuri colocou assim, mas o perspectivismo não cabe a todas as comunidades tradicionais, entre aspas, ou mesmo não, ou mesmo não cabe para algumas etnias indígenas. Sim, acho que é bem interessante, do, de acordo com o que a Júlia falou, e a gente é, entender isso e fazer com que as demais pessoas entendam, né? É justamente isso. Bom, é... Ninguém mais quis falar, eu acho que foi bem produtivo. Então, só para encerrar aqui, eu quero parabenizar a todos pelo, pelos trabalhos que foram apresentados. É, eu sei que muitas vezes pode ser difícil a gente apresentar um trabalho todo em um resumo expandido, mas vocês conseguiram trazer essa ideia principalmente aqui nas apresentações, então eu quero parabenizar a todos, principalmente também pelas apresentações que foram maravilhosas. E é isso. O Congresso ainda vai dar continuidade, né? Hoje em dia a gente hoje a gente está no último dia, mas até a noite é, temos alguns eventos ainda, então é bem interessante. E no mais é, é isso. A gente dá mais algumas olhadas, até mesmo acrescentadas os nossos trabalhos conforme o que foi apresentado aqui, e também fazer alguns ajustes finais, é, até mesmo adequando as regras que com, contém o Congresso. É, no mais é isso, gostaria de agradecer a todos pela participação, é, o pessoal do YouTube também que nos acompanhou, entrou aí um tempinho, é, muito obrigado, e os aqui que apresentaram, parabéns, continu continuaremos fortes na nossa pesquisa, e é isso, tá? Muito obrigada a todos, e até mais. Valeu, gente, obrigado por tudo.